Pessoal, vamos falar sobre a Daniela Mercury, que ganhou uma grana com a da prefeitura de São Paulo para fazer showmício com Lula, hein? Isso devia ser errado, em... certamente errado no nível moral, mas eu não duvido nada disso ser errado também do ponto de vista legal, hein? Essa notícia foi sugerida por Elon Mosca, Silva e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Qual é a história aqui, né? Vocês lembram do comício do Lula no 1 de maio, aquele que não tinha quase ninguém lá para assistir, montaram ali na praça Charles Miller e coisa e tal. E no final das contas não tinha ninguém, o Lula teve que atrasar o discurso dele, o Lula ia fazer o discurso a uma hora da tarde, atrasou para as três e meia, para coincidir com o horário do show da Daniela Mercury, para ver se chegava mais gente. E mesmo assim tinha meia dúzia de gato pingado ali, não tinha quase ninguém para assistir o show dele no dia 1 de maio. Foi uma coisa vergonhosa, ficou cara. Até a própria pessoa da esquerda teve que admitir que ficou feio. Os atos em favor de Bolsonaro no 1 de maio também estavam menores do que no 7 de setembro, mas estavam muito grandes, estavam muito maiores do que aconteceu ali com o Lula. Realmente, uma vergonha completa para a esquerda. Mas é pior do que isso. A gente ficou sabendo agora que a Daniela Mercury cobrou 100 mil reais para cantar ali. E sabe quem pagou esses 100 mil reais? A Prefeitura de São Paulo. É exatamente aquele show ali isso aqui não foi um showmício, foi uma, uma atividade comemorativa de 1 de maio. E peraí, como é que chama um cara que é pré-candidato para presidente da república para falar num show que é totalmente bancado por dinheiro público? Que lógica tem isso? Né? Então realmente é um absurdo completo essa história. É, o TSE deveria dar uma olhada nisso daí, está muito estranho isso daí. e é, é, Foi um showmício, foi um show em que o Lula discursou. E a Daniela Mercury, em determinado momento do, do show... Pediu o voto para Lula, ou seja, no final das contas, não tem como ser mais showmício do que isso, né? E tá a explicação aqui, o decreto da prefeitura, a contratação de eh, serviço de natureza artística e coisa e tal, 100 mil reais eh, a ser pago e coisa e tal, a dotação orçamentária, e eh, foi investigar o negócio, o Gil Diniz, que é o carteiro reaça lá de São Paulo, eh, foi investigar o negócio, e aí a Nadeia Mercury sempre gosta de falar que não, que não tem nada a ver com que não usa Lei Rouanet, que não tem ajuda do governo, que coisa e tal. No entanto, olha aqui, tá aqui o show dela, né? No entanto, se você olhar aqui, ó o Mário Frias, né, o ex-ministro de comunicação, falou aqui que não, que mostrou todos os projetos aqui, ó em que ela recebeu através de outras empresas. É lógico, não é ela no nome dela pessoal. Mas isso não quer dizer nada, ela recebeu através de outras empresas. Instituto Sol Liberdade, que parece que é da mulher dela, é, tem alguma coisa aqui, Califórnia Produções Artísticas, que é no nome dela também. Ou seja, um monte de coisa é, sendo pago para Daniela Merkel. Não é à toa que ela está fazendo campanha para o Lula, né que o pessoal está falando. Isso aqui é coisa antiga, tá? É coisa antiga. Hoje em dia o pessoal não consegue mais usar a Lei Rouanet, também tá vendo aqui coisa de é, 2011, coisa e tal? 2013. Hoje em dia eles não conseguem mais isso, por quê? Porque agora a Lei Rouanet ela tem valores muito menores, não é dada mais para artistas conhecidos, o que faz sentido. Por que, que o governo... Vai incentivar artista que já é conhecido. O artista que é conhecido, meu amigo, ele dá o jeito dele lá, cobre ingresso, pô. o pessoal quer ver, é artista conhecido, pronto, resolve-se o problema. para que que vai botar dinheiro do contribuinte nesse tipo de coisa? Você colocar dinheiro do contribuinte para artistas desconhecidos, eu também acho errado, acho que não tinha que ter incentivo nenhum. O artista que é bom, ele se faz sozinho. Mas, pelo menos, eu consigo entender a lógica do governo dar dinheiro para artista de desconhecido. Dar dinheiro para artista conhecido realmente não tem lógica nenhuma. Não tem nenhum padrão isso daí, não tem motivo qualquer justificável. E dá pra ver que no final das contas é isso daí. O pessoal fazia festa com a Lei Rouanet, ganhava um bocado de dinheiro esses artistas conhecidos, e essa torneira foi fechada. Não é à toa que tá todo mundo pro Lula. Esses artistas da Globo aí, tá todo mundo pro Lula. Por quê? Pô, fechou o dinheiro, meu amigo. Quando o dinheiro deixa de cair na sua conta, é, du é dureza, cara. Tem que trabalhar, é difícil, bicho. É uma coisa chata para esse pessoal. Enfim, então a gente tem duas coisas aqui. A primeira coisa, é essa, essa idiotice de ficar pagando artista com dinheiro público. Isso deveria ser proibido de qualquer forma. A lei Rouanet já acabou, mas esse tipo de coisa também, a prefeitura de São Paulo, estados e municípios adoram dar dinheiro. Tem até a tal da lei do Paulo Gustavo aí que eles estão querendo passar para obrigar o governo federal a transferir a verba para os estados e municípios, que aí eles vão fazer isso daqui. Ou seja, não, não sai mais pelo governo federal, sai pelos estados e municípios, né? E uh, agora parece que o que estão dizendo lá, o próprio prefeito de São Paulo falou que não, não fui eu não, fui emenda parlamentar que fez isso daí. Olha só, eu não sei não, hein. Eu acho que mesmo no caso de emenda de orçamento, ele não é obrigado a pagar. Então ele tem culpa, sim, nessa, nessa contratação. Ele poderia ter recusado essa contratação. Pagou porque quis, pagou porque PSDB, ele é PSDB ou PMDB, agora eu não sei, é PMDB. Porque é de esquerda. Se não, se não fosse, não teria pago. É mais um que é contra Bolsonaro, que quer voltar pro Lula, quer voltar para uma mata completa lá, né? E aí, é muito importante ressaltar que o pessoal tá, tá criticando aqui, dizendo assim, ah, é, a, a Daniela Mercury gasto, custou 100 mil, mas a, a carreata do Bolsonaro, a motossiata do Bolsonaro, custou um milhão aos cofres públicos, tá vendo? O Bolsonaro gasta ainda mais dinheiro. Não, isso é um erro, você tá comparando cebola com laranja, olha só. Teve também segurança pública no, no, no showmício do Lula. Teve guarda ali também. Guarda é caro, segurança pública é um negócio caro. Também teve um monte de segurança alocada para esse showmício do Lula. Isso a gente não está reclamando, porque em tese é dever do Estado prover segurança para as pessoas. Então isso aí não quer dizer nada. Ah, teve que gastar um milhão com, com segurança da, na, nas polícias e coisa e tal, é, com a carreata, né? é, disponibilizar a guarda para garantir a segurança da coisa toda. Isso é o papel do Estado, o papel do Estado existe, aliás, esse é o, é o primeiro papel do Estado, é o papel primordial do Estado é garantir segurança para as pessoas. Então, beleza, é, a gente não está falando, no comício do Lula teve polícia também, também teve um gasto enorme, de segurança pessoal. Por quê? Porque esse tipo de coisa é obrigação do Estado prover segurança pessoal. Ninguém tá reclamando disso no comício do Lula, porque faz sentido. Você não vai deixar uma área enorme como é ali a Praça Charles Miller ali sem segurança. Você botou um monte de segurança ali para evitar ataque, para garantir que o Lula consiga chegar ali sem ninguém jogar ovo nele, esse tipo de coisa. OK, a gente quer evitar é, problemas de segurança mesmo. Então é muito diferente. O Bolsonaro não contratou ninguém para fazer a carreata com ele. Ele mesmo foi lá e fez. A, a, a moto, geralmente são motos emprestadas, ou então eles alugam e coisa e tal. A, aqui foi diferente, o, o Lula bancou, o Lula não, a Prefeitura de São Paulo bancou o show do Lula e ainda bancou a segurança, a segurança que deve ter custado também um milhão mais do que isso. A segurança é cara, gente, botar um monte de guarda ali com, com é, é, centro de comunicação, aqueles centros de, de comando e controle coisa e tal, isso tudo é muito caro. Fizeram isso com o Lula também, tem que fazer, tiveram que fazer também com a passeata na, na, na Avenida Paulista, tem que fazer, isso é dever do Estado. Esse, esse um milhão que o Bolsonaro supostamente gastou aqui, ele não gastou, ele não, isso aí é apenas a questão da segurança, que isso é onipresente, serve para tudo. O Lula também gastou no show dele segurança estatal, a conta é muito maior do que essa, né? Isso é, é, é tipo uma coisa engraçada que aliás o pessoal tem adorado falar isso, né? Porque ah não, porque querem equivaler Bolsonaro e Lula em tudo. Quando tem diferenças significativas, tem coisas que os dois são iguais. Nesse né? negócio da guerra da Ucrânia, os dois estão errados. Os dois estão lambendo o saco do Putin. Mas em muitas outras coisas eles têm posicionamentos bem diferentes particularmente na questão da pandemia, que é o motivo pelo qual eu prefiro o Bolsonaro nessa eleição. O Bolsonaro acertou tudo, 100% do que ele fez durante a pandemia estava certo. E a gente só não passou por isso de forma mais tranquila, porque o STF proibiu ele de governar, na verdade, na pandemia. Deixou prefeitos e governadores tomarem as medidas mais absurdas e sem sentido é, nesse caso. Né? Mas enfim... Aí estão tentando falar também que, ah não, o Bolsonaro deu indulto para o Daniel Silveira, e aí os bolsonaristas falaram que o, o Cesare Batiste também recebeu indulto pelo Lula e coisa e tal, e aqui o pessoal do estadão está deixando claro que não, que não, não é a mesma coisa, que o Cesare Batiste não teve a extradição decretada, foi diferente do indulto do Bolsonaro. É, foi diferente. Mas é exatamente a mesma coisa em relação às consequências. O Cesare Batiste continuou livre justamente porque o Lula não deu a extradição dele. O Cesare Batiste não falou mal de alguém, ele não criticou, ele nem ameaçou pessoas, ele matou quatro pessoas na Itália. É muito pior do que o Daniel Silveira. O fato do Lula ter dado a extradição, ter negado a extradição a Cesare Batiste é algo muito pior do que o indulto de Bolsonaro. Realmente o Estadão está certo. Não é a mesma coisa, não. O que o Lula fez com Cesare Batiste é muito pior do que o, que o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira. O Daniel Silveira se expressou mal. Expressou. Você pode entender como uma ameaça? Pode entender como uma ameaça. Ainda assim foi palavra. Não me consta que nenhum ministro do Supremo sofreu sequer um arranhão. As quatro pessoas que o Cesare Batiste matou na Itália morreram por conta do que o Thierry Batiste fez. São patamares diferentes de coisa. O que o Lula fez foi muito pior.